Oi pessoal, tudo bem? A gente está dando início hoje ao mês dos inscritos Durante todo o mês de março, um vídeo por dia Eu estou respondendo uma pergunta que chegou até mim Que foi através aqui do YouTube, através do Instagram, através do Facebook E-mails, de todos os jeitos A gente recebeu centenas de sugestões e perguntas E foi muito difícil selecionar aí umas 29, 30, um pouquinho, às vezes a gente juntou duas perguntas e tal para conseguir uma pergunta por dia Nós ainda temos muitas perguntas, então com certeza faremos mês dos inscritos mais para frente mais uma vez Então estamos começando hoje e será todos os dias, ok? Então fica ligado que a sua pergunta pode ser ou esta de hoje ou a próxima E tem mais uma coisinha Durante o mês dos inscritos, a gente vai ter duas lives, onde eu vou responder as perguntas ao vivo. E a primeira vai ser na próxima quarta-feira, 19 horas. Então vamos lá para a primeira pergunta? A primeira pergunta veio para mim através do Instagram. E é da Marla Dani. Marla Dani do Instagram. E a pergunta dela é: Felicidade e tristeza podem coexistir? Para você, há a possibilidade de alguém passar por momentos de tristeza e ainda assim ser considerado uma pessoa feliz? Eu gostei muito dessa pergunta porque essa pergunta tem a ver com o nome do canal, né? Ser Felicidade. Quando a gente chegou no nome do canal Ser Felicidade, eu tentei buscar qual era o meu sentimento e o que eu acredito ser o sentimento que prevalece nas pessoas quando essa pessoa encontra quem ela realmente é Mas, então, tudo depende do que a pessoa da pergunta quis dizer com felicidade Daí, antes de responder, eu fui fazer uma pequena pesquisa então eu li o que vários filósofos ao longo da nossa história chamaram de felicidade e tem de tudo, gente. Felicidade relacionada ao estado de espírito, felicidade relacionada àquilo que você acredita como ideal, você conseguir viver, felicidade relacionada a momentos felizes na vida, a ser capaz de você colocar no mundo os seus dons, o que você veio fazer aqui. Gente, definição de felicidade ao longo da história da filosofia é o que não falta. Mas aí eu fui para a Wikipedia ver o que o pessoal está falando que hoje é felicidade E para minha surpresa, uma das definições é justamente essa que eu dou Um estado espiritual de paz, o um encontro consigo mesmo Felicidade para mim é algo que você sente aqui e ela é incondicional ao que está acontecendo Você simplesmente encontra quem você é tem mais a ver com o estado de paz diante de qualquer circunstância Então, a pergunta é felicidade e tristeza podem coexistir? Eu fui então para momentos de tristeza da minha vida Eu tive um momento de tristeza quando a minha cadelinha morreu Há poucos anos Eu peguei ela pequenininha o nome dela era Dalila E ela foi uma alegria na minha casa durante muitos anos Ela viveu 11 anos E um dia ela morreu E eu fiquei triste Vi a Dalila ali Resolvi, junto com as minhas filhas, que a gente ia enterrar a Dalila no quintal E a gente cavou um buraco E a gente embrulhou a Dalila colocou ela ali, enterramos e ali a gente saiu e a gente foi buscar uma árvore, uma muda de árvore e nós plantamos ali. Foi um dia de tristeza, as meninas choraram, eu também, mas ao mesmo tempo foi um dia feliz. Você consegue ver esse paradoxo? Um dia de tristeza e um dia feliz. Outros momentos de tristeza da minha vida, tristeza assim, né? de você ter um pesar também foi quando outra pessoa morreu, meu pai morreu, anos atrás Foi triste, eu estava longe dele E do mesmo modo, com choro, com tristeza eu fui no mercado, comprei um vaso, comprei flores, comprei uma vela bonita e fui num lugar assim de natureza, tinha uma pequena floresta e eu coloquei o vaso ali na floresta com as flores, acendi a vela, lembrei do meu pai e ao mesmo tempo foi um momento bonito e feliz para mim, e eu estava sozinha O ser humano é assim o ser humano é um paradoxo dentro de si mesmo é possível você estar em contato Neste lugar onde você é felicidade, significando, onde você está em paz e, de, e, e a partir deste lugar de paz, você pode sim sentir tristeza, por que não? A tristeza é um movimento de todo o seu ser, às vezes pela falta de algo, pela perda, como os exemplos que eu dei Aquela pessoa partiu, aquele animalzinho que você amava partiu. Outros momentos de tristeza, em geral, pelo que eu percebo, tem a ver com perda. Perda de uma pessoa que você ama, porque ela resolveu tomar outro caminho. Perda dos filhos, porque os filhos vão tomar o seu próprio caminho. Mas, ainda assim, será que não é possível encontrar essa paz e essa paz eu chamo de ser felicidade isso é muito diferente do que alguns filósofos disseram né a felicidade condicional a algo fora eu não acredito que isso seja possível porque o mundo à nossa volta é uma constante mudança indo um pouquinho mais a fundo, talvez eu pensei na gente mesmo, né? Ser humano O ser humano gosta desta paz constante e inabalável todo o tempo? Eu penso em mim mesma quando eu busco um filme para assistir Eu busco filme e tem dia que eu quero assistir filme romântico E tem dia que eu quero assistir aventura Tem dia que eu quero dar risada E tem dia que até um suspense me atrai então, a gente gosta dessa variedade emocional e é possível viver a variedade emocional na vida, a gente busca isso mas a partir de um estado de paz e de felicidade Se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal Ser Felicidade e feito alguns, talvez poucos dos exercícios, das dicas que eu dou aqui é possível que você tenha experimentado um pouquinho desse estado ser felicidade mesmo que um evento de tristeza aconteça na sua frente. E essa é a resposta que eu tenho para você, foi uma resposta assim do meu coração, eu refleti para te trazer essa resposta. Busquei umas outras coisas na internet e tal e espero que tenha feito bem para você. Então, lembrando, a gente tem uma live na próxima quarta-feira, às 19 horas. E para você que gosta de, de me ouvir quando está fazendo outras coisas na casa, andando por aí Agora a gente tem um canal no Spotify O canal Ser Felicidade, com podcast, com várias coisas ali, playlist E o link para você chegar lá está aqui na descrição do vídeo E a gente se vê amanhã! Um beijo!